A discussão é a reforma estatutária. Primeiro, o, o, existe uma pauta hoje jurídica fundamental para um petro, que é o recurso de cerca de um bilhão de reais. Para que isso aconteça junto um ao Tesouro Nacional, é fundamental que um petro esteja assim, rigorosamente cumprindo o seu estatuto. E, por hora, não é adequado que haja esse procedimento, porque pode ferir uma, uma, uma cláusula estatutária. Então, a gente vai fazer a reforma do estatuto, até para fazer alguns equívocos, é um estatuto que já tem algum tempo, para a gente deixar assim... É, mais contemporâneo, mais atualizado e, consequentemente, para atender as nossas demandas. E, a partir daí, a gente faz a eleição. Existe uma previsão De quando vai ser a Dia eleição? Dia 10 de abril, é? que é a reforma uma estatutária. Dia é. 10 de abril, a gente já faz a reforma do estatuto. Todo mundo vai ter acesso ao estatuto, a gente faz a reforma do estatuto, compila todos os dados e vota o estatuto. Mas, votar o estatuto, convoca-se a nova, a nova eleição. eleição. E aí, todo mundo vai estar apto a disputar a eleição, porque, por hora... Poucos candidatos são aptos a disputar essa é, eleição. É, porque a gente está falando isso. Como não tem eleição, você continua presidente, né? E o pessoal que estava antigo, ninguém foi reeleito, né? Então, é. só você que permanece o grupo antigo, né? É, na verdade, não, não há eleição. Não havendo eleição, ainda permanece. E a partir daí, a gente vai discutir um novo estatuto. Então. Qual a importância desse novo estatuto? importância é um estatuto moderno, contemporâneo, que atende a necessidade da, da, da um Petro. É um estatuto antigo que, por hora, não, não, já não atende mais uma pet que precisa avançar. O Ampeto não pode ficar discutindo é, se, uma, se uma organização de uma nota só. pé tem que avançar, ela tem que sair de uma clausura, deixar de discutir literalmente tributo ou para poder avançar. Né? E esse estatuto precisa facultar essa possibilidade. E avança em -se que sentido? o avança em termos de, de, de, de eficiência, de modernidade, faz com que você possa discutir, por exemplo, consórcios, faz com que você possa discutir interação entre prefeituras, pode discutir segurança, porque a organização dos produtores de petróleo não quer dizer que ela é obrigada a discutir só a petróleo. Eu posso discutir segurança com você, pode discutir educação com você, eu posso fazer um grande consórcio pode de saúde, rígido, saúde, posso fazer um grande consórcio sobre a energia alternativa, pode fazer tudo, desde que caiba no estatuto. Então, você disse que nem todos estão aptos, por quê? que na verdade é uma inadimplência universal. Ah, tá.